E aí, galera, beleza? Aqui é o Stick e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do jogo NFT Gnome Mines, tá bom? Já é o segundo vídeo que eu trago desse projeto, porque hoje vamos trazer atualizações, novidades, como que tá o andamento, o desenvolvimento aí do jogo, beleza? E na moral, vale muito a pena você prestar atenção nesse vídeo de hoje, deixa o like, porque assim, esse projeto é muito promissor, ele parece assim um novo Bomb Cripto, tá ligado? Eu acho que tem muito potencial, então vamos conferir juntos, tá? Bom, então basicamente você tá vendo na tela, esse aqui é o jogo, tá bom? Então basicamente é uma mina, né? de mineração aí, de algumas pedras preciosas, tem pedra preciosa azul verde, vermelha, amarela, e tem os seus gnomos, tá, que são mineradores e basicamente eles vão minerando essas pedras preciosas, então são diversos que você pode ter, e aí tem os carrinhos ali que vão passando nos trilhos, vão recolhendo essas pedras que eles vão minerando, e isso vai pra sua bolsa né, pra sua bag ali, que é a sua carteira né, vamos dizer assim, e é basicamente isso, tá obviamente eles têm uma energia ali, não é 24 horas rodando, eles têm uma energia então depois de um tempo você tem que descansar eles mas é basicamente isso, eles vão ali trabalhando Trabalhando, né? Seus escravos, <risos> brincadeira, né? São seus mineradores eles vão minerando ali, basicamente. E é isso, né? Você vai deixando eles, eles vão minerando cada vez mais, vai aumentando ali os seus recursos, tá? Você também pode estar tá evoluindo eles de nível, né? Vou mostrar para vocês: evoluir de, eles de nível, eles ficam mais rápidos, mais fortes, é minera mais, e cada vez você vai aumentando essa bola de neve. Mais mineradores, mais fortes, mais rápidos, vão minerando mais, vai aumentando ali seus recursos. E é isso aí. Então, primeiro de tudo, você precisa é mintar eles, né? Então, você tem alguns. Tipos de baús, pode pegar 1, 5, 10, 15 ou 20 gnomos ali de acordo com a quantidade de moedas, né? 1 é 10, 5 é 50, 10 é 100, 15 é 150, 20 é 200, paga ali a taxinha na Metamask e você vai estar tá mintando, certo? Mintando, né? Você vai poder abrir como se fosse um card deles ali. e Tem diversas raridades, né? Tem comum, raro, épico, é super raro, lendário, super lendário. Quanto mais, né, a qualidade dele ali, mais raridade, melhor vai ser a força, a estamina, a velocidade, o hit dele, tá? E você pode mintar vários aí, certo? Depois de mintados também, você pode ver que tem um botão de rest, que é descansar, e mining, que é minerar. Então você pode ou descansar eles, ou tá botando eles pra trabalhar, né? Então, obviamente, eles descansando, né? Eles vão ter mais tempo aí, né? Depois, vai ter mais energia depois pra trabalhar, né? Igual uma pessoa real. E bom, você também pode fazer upgrade, né? Você seleciona o gnomo que você quer, você vai pagar uma taxinha aqui, né? E aí você pode upgrade ele, né? Melhorar o nível dele, aumentando a força, estamina, velocidade, hit, né? Então, como eu falei, aquela bola de neve, né? De cada vez melhor mais os seus personagens, e aí é basicamente isso galera, não tem segredo, e eu acho isso importante né, o jogo não tem realmente muita complicação cara, é simples né, o jogo ali NFT eu acho que é isso, tem que ser simples para qualquer um poder jogar né, o jo os jogos NFT é, serem aí disseminados né, todo mundo poder ver como funciona, então eu acho que é bem simples mesmo e tem que ser assim para qualquer um jogar, qualquer computador só poder jogar, e aí aqui depois para você sacar, tem aquelas taxas padrões de jogos NFT né, então vai diminuindo aí de acordo quanto mais tempo vai passando para a economia durar mais, certo? Então tipo assim você tem 20 G você paga 20% de taxa, 40 10% de taxa, 60 6% de taxa e acima de 80 né 3 só cento de taxa né que é o mínimo ali para eles terem de taxa. E é isso aí, galera. O jogo tá muito bonito, na minha opinião. Eu acho isso muito importante também. Imagina o Bomb, só que melhor. Eu acho que é esse é o jogo aqui, tá? Então, espero que dê certo, né? Não tem como eu garantir nada para vocês. Mas eu espero que o jogo vá para frente, porque tá muito bacana. Eu tô gostando bastante, tá? Lembrando que ele tá em beta. Então, eu tô gravando esse vídeo dia 16. Não sei quando você tá assistindo, mas agora tá em beta. E o lançamento oficial, né? O jogo oficial chega dia 26. Então, você tem uns 10 dias aí para tá, estar testando o projeto aqui, certo? E, basicamente, eu estou aqui no site tá, vocês podem ver aí, Gnome Minds IDO on na Pink Sale. Então, como eu falei para vocês, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas basicamente agora dia 16 de maio de 2022, às 9h TC, chegou na Pink Sale. Então, a gente pode estar tá clicando aqui. Vou deixar todos os links que eu tô falando para vocês na descrição, né, embaixo, enfim. E aqui a gente pode ver aqui a pré-venda na Pink Sale. Então, assim, esse vídeo não é uma dica de investimento, mas se você quiser estar tá entrando aqui no início do projeto, você pode estar tá investindo pela Pink Sale, tá? Aqui eles têm basicamente um soft cap de 472 mnb e um cap de 944 BNB e para você entrar o um mínimo de compra é 0.1 BNB ou seja bem baixinho ainda mais com a queda atual do mercado e o máximo de compra 5 é BNBs tá a pré eu acaba em seis dias tá então você tem seis dias para pensar aí e é importante ver também que o projeto tem KYC e o projeto tá auditado isso é o mínimo né que tem que ter nos projetos hoje em dia aqui a gente pode ver que tá auditado pela Solid de prof tá que nome é mais auditado né segurança aí no dia 29 de abril foi auditado, então você pode olhar mais a fundo se você achar interessante. Aqui a gente vê um pouquinho também da pré-venda, né? Liquidez aqui, distribuição é desbloqueado, bloqueado, tá aqui distribuído. Além aqui do próprio site, a gente vê também, por exemplo, supply aqui, ó, de 100 milhões, né? Tem todo aqui o gráfico de círculo aqui que você pode estar tá conferindo. E pelo que eu vi, galera, um ponto muito importante é que a equipe, né? Os desenvolvedores eles meio que desistiram do token. Como assim? Eles não vão ganhar em cima do token. Eu acho que até é por isso que tá a maioria é bloqueado aqui, tá? Onde eles querem ganhar é nas taxas, que a gente viu ali as taxas de saque, é nisso que eles querem ter o lucro deles. Então é bom, né, que eles não vão pegar lucro aqui, basicamente, por isso que eles falaram, não vão pegar lucro aqui na venda, né? Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, não tem muito segredo, tá? Eu acho que o jogo é muito promissor, mas você que faz a sua decisão, tá? Então, se você achou bacana, cara, você pode estar entrando no jogo aí, certo? Lembre-se sempre de estar de acordo com o seu risco, né, o valor que você pode estar investindo, Pode ganhar ou pode perder, então sempre tem que estar na sua margem de risco ali, né? Porque é um mercado super volátil, enfim. Mas é isso aí, galera. Então, o vídeozão de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.